ligado e pode pá, se você não tiver gostando, é só se me passar E aí, Magrão, agora na batida, 30 segundos pra acabar e pra mudar a minha vida Se fosse pra mudar, você rimava bem, meu parceiro Você quer falar de título? Essa porra nós também tem, os maiores campeão da norte, Renanzinho Magrão e Quilua Nós três tem nove títulos e a porra da quebrada cê diz que é sua, vai chegar nos meus pés, entre nós três eu aposto se pá até no Quilua pra fazer o 10,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 seu crânio não uso com a colher Então só porque eu sou artista Eu posso trair minha mulher Sabe ah. oh, me pegou isso, RAP Não pro coração, eu tô usando seu contra você Quem nada é antes dos anos 2000 então nunca viu Muito menos sabe, todo mundo que a na eb dava um selim mesmo assim os casamentos não acabavam E meu parceiro, cê tá achando que é bar Vem com um antigo, mas bateu na trave Faz favor, cuida da sua vida que eu que vivo minha vida lá dentro da minha casa oh. Ô seu Zé Ruela, cê dá um selinho na Eve. se a Lili dá um selinho no cara, você termina com ela? <risos> Sabe PQ, cê é meu egg e P, porque o que vale pra ela, otário, também tem que valer para você. Eu sei que vale, parceiro, porque... por isso mesmo eu tô rimando e ela tá assistindo o que eu tô mandando. Qual que é a fita se ela der selinho em outro mano? Qual que é, mano? Tá castelando? Vai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 Tá falando na minha vez porque o rei do tanque, na verdade, só tem isso a oferecer. Essa aqui é improvisada e o rei do coliseu, pelo visto, não tem nada. <risos> é Cara, é jurado Netar Moreb. <risos> jurado Netar Moreb. e você parece até a tua pesquisa da Deep Web. Quem que tá desse lado, se você perder de novo, vai desafiar o jurado? Não vou desafiar!